Mas, Ana, o primeiro ponto, só para a gente startar. Você acha que existe a escala? Você que geriu muita gente nesse, né, até nessa operação, existe a escala do negócio sem time? Eu vejo muita gente resistente a ter time, resistente. Ah, mas eu vou ter que tirar mil reais do meu lucro e pagar para o cara. Ah, mas e se ele não for bom? Ah, mas e se não der certo? Existe escala sem time, primeiro de tudo? Não, não. A gente não vai longe sozinho, né? A gente tem a possibilidade ali de tentar colocar tudo debaixo né, de, do braço de início né? A gente estava até falando, ah, a pode ajudar no, né, no começo Mas chega um momento ali que você, você sente que você estagna Não tem o que fazer, precisa trazer gente ali É habilidades complementares para dentro do seu time, né? É, a gente nunca vai ser bom em tudo na vida, eu acho que isso é, isso é normal então é muito importante essa riqueza dentro do seu negócio E aí a gente vai conseguindo dar vazão ali a mais projetos Ao crescimento com a ajuda é, de um time, né? Boa! Então, estardamos desse ponto Eu costumo dizer que se você não põe time, não, não contrata as pessoas não, Assim como ferramenta, assim como é, assim como tudo Você vai estar tá tendo um desempenho limitado Um desempenho aquém da sua capacidade Sim. ou do potencial do seu negócio Às vezes o seu negócio teria um potencial incrível mas você limita ele, limita ele em vários aspectos, pelo fato de não querer crescer. E se essa for a sua estratégia, tudo bem, não tem problema nenhum. Você fala, não, eu quero ser sozinho mesmo, eu quero isso, já sou aposentado, é o que eu quero, ou não tá bom assim para mim, tudo bem, tem que entender os riscos, né? Fazer uma análise SWOT bem legal do teu negócio ali, porque você vai ter muitas ameaças dentro do seu negócio, desde a saúde, né, assim como outras situações.